Então pessoal, vocês já sabem, o YouTube vem mudando as regras, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Flow HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos, qual o melhor flow, bate volta, qual o melhor round histórico, o que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Separei várias batalhas aqui incríveis e absurdas para vocês, bora reagir junto? Bora lá, bora lá. Fala sobre o Azel, achando que é monstrão. Mas você sabe, que você tá na minha mão, você não consegue ganhar o round sem acelerar e pedir flow e seu maior campeão. Por isso mesmo você sabe, vai chegar junto e estrutura. Mas chegar junto com uma botacote que te mostrou que hip hop é bem mais da rua. Cadê ela agora? eu não vou embora. Tinha que mandar na hora, cê sabe que eu cadê de lógica fora. Ela mora, você tá ligado que eu tô te mandando embora. Eu nem tinha feito me sol até agora. Sabe, cuida pra queimar você fora. Picasso, vou fazer scratch com a tua cara ah, okay. Tá legal, mas você é um lobo Talvez quando você fizesse scratch com a cara de MC Fica bom, você faz a hip hop Por enquanto você acha que é tudo isso e é só suporte Homem não sei o que, eu mandei a speed flow Se acha que é isso, você vai trocar morte Ei, oh, sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow, hein? Vai pra derral, Só que eles entendem Ah, pode estar de muito vem, Ei, junta, agora mano, eu já capo eu já Você tá muito nervoso fazendo dinheiro de trato. Não, nervosismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão, mas é o dia a dia. Se o eles não entendessem, cuzão, eles também não reproduziam. Mas por isso, eles bravo bravo Porque você sabe a bagunhada. Ela é o Edelwell, Edelwell, Edelwell, os quebada, mas só que nada. Ei,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 Sério, você cometeu um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o começo. Travo. Sabe que o Beto anunciou no Zio? A da batalha da aldeia, seis anos também ganhei a batalha de trio. Uma salva de bolas uma do batalho, Jô, família. Com um o carro vacilão, porque cê sabe que a tina é forte, pose repetida e quando rima por foram o lote. Aê, quer me crescer? Eu também um tá no crescer. Caíu do meu meu mano, o nível do vou deixar. Aê, quem tá gravando é o vídeo, cê mata vacilão. Aê, Johnny, não comete ele... suicídio. Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível, vai vou falar pra tu, meu mano vai tomar no cu, japonês do caralho, vai comer um peixe cru ah, ah. Eu vou comer um peixe cru, tá tudo bem meu mano, eu vou da norte até a sul Mas eu sou japonês do MC, só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de free ah. Só MC Jones, se o frio for seu, Geraldo vai ficar com fome Geraldo ah. vai ficar com fome Passada no Aê, geral vai tá ficar com fome Já que você tá com o bot aqui, meu mano, só não come Tudo bem, você tá reclamando eu te ouço. Você não é um peixe, mas você para no meu bolso Para de caça, vacilão Tu te garante na função Tá achando quebra é bando improvisado Pede no bolso no bolso, não tem um dourado. Em todo o Brasil. Meu mano não te merece que na batalha de trio. assim como você, eu também saí com os 10 mil. E gastou ah, tudo com crack. O dia o Japão é um dia tem é um japonês no Iraque. Um japonês falsificado. Não sei pra que te chamaram esse cara, foi fui improvisado. Chamaram porque eu fiz por merecer. Tá tudo bem de isso daí não vai acontecer. Eu nunca casei com crack, nunca casei com cocaína. Mas eu gastei meu tempo tendo que ouvir as suas rimas. Ah, Fome não bebe mano. Tá é né? é falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você perde ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleituro, cante estuda. É eleituro o que ah, é o quê, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado.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 Batalha, batalha, batalha brava. Se você gosta né? na boca, meu mano, calma não enlouqueça. Eu quero ver depois, o otário, é. até essas duas cabeças. Parede dente de boca, essa que é improvisada é o que tem na boca. Você que coloca das paradas. Bravo, bravo, bravo, bravo. Fatality, fatality insano do Johnny, rapaziada. Absurdo, absurdo. Essa foi ó, brava tá demais, mano. Ah, Eu juro, eu não tô sozinho. Ah, sabe o que? Eu tô no sapatinho E eu tinha dito pra você Que você falou que abre o seu caminho Você pode abrir o seu caminho Que agora eu fecho sem hipocrisia Porque já tentaram trancar minha rua Só que eu abri umas novas rodovias oh! Novas rodovias É por isso que o Grafa te humilha Esse que é o mal de toda a prefeitura Pavimentando o que era uma trilha Tirando tudo que é natural É por isso, mano, que o Grafa te quebra na quina Engraçado você abrindo o rodovio O Grafa acaba tua vida na primeira esquina oh! É a primeira esquina eu na primeira rima, hoje eu te deito, é no primeiro leito. E é por isso mesmo que eu te quebro na rima, só pra você ver como que eu tenho respeito. Ele fala trilha, tubarão te humilha. Hoje você sabe que eu declaro seu leito. A trilha que você tá falando é de rua. A minha trilha é sonora do gueto. A trilha é da rua é da onde, idiota? O gueto vive a rua, não é de hoje, é de uma cota Só que agora eu posso te mostrar, meu mano, que esse é o proceder Trilha sonora do gueto, racional e sabota Isso trago até 509, e 509 E, Racionais, várias músicas você pode lembrar O Grafite é campeão da aldeia, em qual mentira eu devo acreditar? Essa você vai lembrar, você tá vendo, te jogo no sexto Eu sou o Racionais, colocando 509 ênfases no seu texto Qual mentira você pode acreditar? Tem uma, então eu explico aqui no Frio Uma edição lá que eu ganhei toda de 2 a 0, que afinal foi com o Guri Eu não vi você por lá Outra coisa que eu posso afirmar ou se eu ganhar de você hoje, tá suave? Vai ser mais uma verdade pra você acreditar uh! Bravo, bravo, bravo, bravo mas agora esse cara é freguês Vou acabar com você nessa rima Porque agora você é freguês Ele ganhou toda de 2x0 Para com isso no cotidiano Eu também ganhei toda 2x0 E essa vai ser a segunda do ano uh! Na onde você pensa, mano, mas não é assim Pra ganhar de 2x0, primeiro tem que passar de mim Só que você ainda é só Pensa pra frente e anda pra trás Pra ganhar tudo de 2 a 0 Desculpa, Tuba, a realidade é diferente demais Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. bravo. Mas você não entendeu, por isso que você nunca foi além. Eu tô fazendo história na rua, você não entende, você já se mudou. Posso perder na primeira fase, nada é no meu tempo, é no tempo de Deus. Boa, boa, boa, brabo, brabo, brabo. Você falou até Peter Pan, seu talento é da terra do nunca, não cresce? Hã? Você tá ligado, ser não nada. Você falou, penso, resisto. Aqui é diferente, ele tenta brecar, é penso, logo resisto. Boa!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 acredita e acredita em fada. Mas calma, deixa eu mostrar que agora seu mundo desaba. Você não entendeu? Que eu faço minha rima, eu mostro que você é um otário. Se eu ganhasse dinheiro quando caísse meu dente, caralho, eu tava milionário. Ah, oh, oh. <risos> tá ligado que pra mim não mandou improviso. Essa rima é decorada do dente, acho que ele não foi um MC preciso. Oh! <risos> Meu mano, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Isso que no ataque que eu faço eu te mato porque eu mordo morro do Mas calma. Você oh. não entendeu, você desmerece, você cresce. Eu falei de dente cê você não é inteligente. Eu no carrinho que você conhece. Oh. Então pega a visão. Você não entendeu porque eu sou genuíno. Falei de dente com verso frequente. Hoje eu vim arrancar o seu caminho. Oh. Bravo, bravo, bravo, mano, bravo, bravo. Meu mano não leva essa porra de graça. Você já sabe cê você morre menino. Hoje meu mano eu levo até a carcaça. Você falou de dente mas não foi inteligente. Agora meu mano amassa. Cê Você sabia que é tipo o Tiradentes porque hoje você morre nessa praça. Então. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Batalha, batalha. Batalha. Batalha. Batalha. Camilhão, terceiro round, certo? A respeito, a respeito aí, favor. Ae, para nunca ir curtir as <fixos> imagens de Black Panther. Paula massa nessa batalha Então rapaziada, essa aqui foi mais uma reação eu Separei algumas batalhas para vocês Espero que tenham gostado dessas batalhas Que eu mostrei hoje aqui para vocês Todo dia vai ter vídeos aqui no canal Rimasful HD, rumo a 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal HD, melhor bate-volta Melhor tema, melhor conteúdo Rapaziada, qual MC que você mais gosta De assistir aqui no canal Rimasful HD Obrigado a todos de coração pelo apoio, pelo carinho e qual foi o melhor MC de 2023 esse ano? Faça um top 5. Deixe aí nos comentários. Tamo junto, é nóis, falou. Espero que entenda, o YouTube mudou as regras.